Nossa saudação franciscana de paz e bem a todos e a todas. Neste vigésimo sétimo domingo do tempo comum, nós vamos ouvir Jesus dizer não separe o homem aquilo que Deus uniu. Nós vivemos tempos nos quais a convivência é difícil. Parece que é difícil viver com, conviver. As separações são muito fáceis, os relacionamentos são muito frágeis. Por qualquer coisinha, facilmente as pessoas abandonam a comunidade e abandonam os outros. Por isso que o nosso tempo é um tempo no qual nós temos que nos ajoelhar diante da cruz e perguntar para Jesus Cristo. Ensina-nos a amar, ensina-nos a superar os conflitos, ensina-nos a não nos separarmos por picuinhas, ensina-nos a amar de verdade, ensina-nos a amar o amor que não é amado, para que o nosso relacionamento se fortaleça e a gente crie novamente relações sólidas entre as pessoas. Tu que fostes capaz de sofrer a paixão na cruz, sofrer a paixão à morte e não, se, não te separastes do amor de Deus, ensina-nos a não desistir de amar. Ensina-nos a suportar aquilo que é preciso para a gente amar de verdade, as exigências do amor. Que Deus seja louvado